Bom dia gente com fé, tudo dá certo aí, ó. Aí, ó, Deus está prosperando, Deus está abençoando. Cachote aí, a gente não é pedreiro, mas como se diz, tem a força de vontade, tem Deus do lado. Então, fazendo os pilares aqui dos quartos dos meninos. Aí, ó. Já fizemos dois. Dois pilares. Meu irmão fez esse caixote aí. Ele não pôde mexer que ele arrumou outro serviço. Eu tem que fazer outras coisas que também tem família dele pra cuidar. Aí eu dei continuidade, gente. Aí a obra não parou não, graças a Deus. É o sonho dos meninos aí ter o quartinho deles. Já tá crescendo. Com um Deus do nosso lado. A gente vai fazendo, tá vendo? Não repara a bagunça aí não, mas é porque tá. É obra. A obra fica um pouco bagunçada mesmo. Eu tô arrumando ali antes de fazer o concreto, eu ajeito tudo o local aí, tá vendo, gente? Aí ó, que só aqui eu vou fazer uma cinta vai ter cinta aqui, que, que a laje vai vir até aqui ó. a laje vai pegar até aqui aí gente, não tem nada de dificuldade aí olha, tá vendo então, só pedreiro não, tá gente só pedreiro não só só tô assim esforçando para fazer aí porque não tá fácil, né, pagar, mão de obra não tá fácil. Tivesse condições eu pagava. Mas aí a gente vai pega o prumo, né? Usa o prumo. Só usar prumo, né, usar linha as... tá vendo linha aí, ó, usa linha, usa a prumo. Coloca no prumo, nivela direitinho. É, é reforça as as, as aleastaba, tá vendo? Amarra bem direitinho, lá. Aí, tá vendo? Aí eu vou pôr mais um reforço no meio de cada um desses vão aí vou pôr mais um reforço. Como eu coloquei nesse aqui, porque esse ficou certinho, ó. Aquilo ali abriu um pouquinho, ó. Lá, não dá pra ver daqui não, mas ele abriu um pouquinho, porque ele tava só com esses aí. é velho que? Nesse daqui eu vou pôr reforço no meio. Aí, ele ficou certinho. Só em cima que ah, ficou meio torta, meio ruim aqui, é porque a tábua abriu, aí eu fui arrumei ela, tá vendo? Tá vendo a tabia lá no... arrumei ela. Então gente, é isso aí. Então quem quer consegue né, quem quer consegue, fica essa dica aí. Então, às vezes você tá com sua obra parada aí, o pedreiro não tá podendo fazer, se acontecer alguma coisa, eu tenho que pegar outra obra rápido, né? Sua obra, às vezes, está com pouco dinheiro, não tá tendo condições, Olha no YouTube aí, tem muitos vídeos, muitos pedreiros ensinando a fazer caixotaria. Né? Eu vou fazer cinta aérea aqui, tá vendo? Mas eu já tenho noção de todas as cinta aérea. Depois eu vou filmar, se vocês quiserem, eu vou filmar a cinta aérea. Aí tá vendo gente? Então é o sonho aí dos meus filhos. Deus tá abençoando aí, me ajudando. Eu não sou pedreiro, tá? Não sou pedreiro. Então, muitas coisas eu nem vou saber falar pra vocês, não. Mas é isso aí. É, tá tudo nivelado, tá? Isso a gente usa no nível. Com a cinta aqui, né? Os dois pés de baixo. Tá nivelado. Vou pilar ali. Esse aqui eu nivelei. Sozinho. Eu e o ajudante que paguei ele 15 reais. Paguei ele 15 reais. Me ajudar. Isso aqui é rapidinho. Nenhuma hora de serviço gasta pra encher um pilar desse não, viu? Então... Tô fazendo final de semana Domingo Aí tá nivelado também Esse ali Tá nivelado com esse aqui Nivelado com que esse, que esse ferro baixo aí ó. Então é isso aí é? Pra a cinta Pôr a cinta aí, Três pilazão é? E pilar reforçado você dá para ver que é reforçado Porque vai ser construído por cima também Vai ter mais de, mais de dois andares por cima Olha, Vai ser construído por cima também vai ter construção por cima tá olha a altura para vocês verem olha a altura tem um dois andares e se futuramente se Deus permitir até três né então tá é isso aí o vídeo que eu queria compartilhar com vocês aí Deus abençoa e Deus na frente o barco vai todo bem